Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui em casa com o MC Marechal. Salve, Marechal. Saúde, meu irmão. tranquilidade. Firme e forte. É isso aí. Estamos aqui com cara de cansado, porque estamos cansados. O Marechal <risos> acabou de fazer um show da hora no Tatu Rap Festival em Piracicaba. E vamos fazer um bate-papo aqui sobre criatividade, composição, ideia, certo? Vamos. Fala um pouquinho pra nós... Quando você começou o código e o que é? Cara, assim, é difícil especificar a parada do código Porque é mais uma palavra que define realmente É um código sobre o código, né? Podemos dizer assim é, O que a gente acredita ser uma conduta interessante de vida Então são várias pessoas que são estudiosas de filosofia E de outros tipos de, de, de ideias, assim, que a gente... Acredita ser interessante e desenvolve um como se fosse um código de conduta na vida mesmo, com a reflexão em cima do que a gente acredita ser interessante para a harmonia em geral e para a gente também se aperfeiçoar cada vez mais. A gente usa muito a parada que, pô, para muitas coisas do que a gente quer fazer, a gente precisa chegar num nível olímpico das coisas, sacou? Isso é uma das. Sempre tem umas referências, assim. eu... Uma vez eu li o livro do, do Michael Phelps, que eu achei bem maneiro, que ele fala sobre essa parada assim, qual era o ritmo de treinamento do cara, sabe? Cinco anos seguidos sem deixar um dia de ir na piscina, independente do dia que fosse. Eu não acho que isso é 100% saudável, mas uhum. eu acho que para você alcançar o um nível Michael Phelps, talvez seja necessário. Sim. Então, você saber dosar isso, isso estaria dentro do código, sabe? Você, pô, ser é uma pessoa que compreende coisas... É, que nem sempre são 100% a seu favor, mas que aquilo é melhor para a harmonia, eu acho que isso estaria dentro do código. Uhum. É, forma de se alimentar melhor, de se exercitar, de estar. Tá. Não só pela estética, mas pela estética também, tá? Porque eu acredito que a estética faz parte da vida também. Você quase sem, sem preconceito, nem contra nem a favor da estética, entendeu? Uhum. Tipo, são coisas da vida, assim, que se a gente acredita que pode se sentir bem e fazer o outro se sentir bem, isso está dentro do código. Sim. a é, pode tipo... Poderia dizer que são hábitos para um estilo de vida de masterizar uma, uma habilidade que você quer desenvolver? É, algumas habilidades que tenha o maior propósito de, a favor da harmonia, assim, de... Uhum. Se, não, se você tem pessoas que podem masterizar a arte, de, sei lá, mano... Esquartejamento, isso não estaria dentro do código, <risos> entendeu, mano? Não acho que isso seria uma coisa interessante para o mundo. Uhum. Então, isso dentro do nosso código estaria fora, né? Sim, tem que ter um, um, um bem coletivo, um eu bem eu pessoal. gosto eu, eu gosto de pensar dessa forma, que a harmonia mesmo, tipo uma coisa que seja para o meu proveito, mas que seja para o proveito do outro também, eu acho que é mais interessante, tipo plantar mesmo e uhum. descobrir novas técnicas que foram esquecidas, né? Tem muita sabedoria, sabedoria antiga que foi esquecida, então... Uhum. Estudar a sabedoria antiga também é parte do que a gente acredita. Sim. Pra gente chegar numa, numa forma, assim... Acho que a, a palavra atual de, de gíria seria o lifestyle, uhum. né? Um lifestyle codificado. Uhum. <risos> legal Mas sem, sem propor isso pra outros, não, mano. Mas... É, como é que eu posso dizer, assim... Eu, eu exponho, uhum. mas eu não proponho. Né? Sim. Fica, fica a critério da pessoa que, de repente, viu ali e acha interessante pesquisar por si e saber o que é válido ou é o que não é válido para ela. Legal, massa. Meu código não é o código que, os, que, eu, que eu acredito que os outros têm que Sim. seguir, coisa. Assim. Por isso que você fala, faz seu código, né? Cada Exatamente. um pode fazer as suas regras ali de alimentação, Exatamente. atividade física, meditação, estudo, Mental, trabalho, espiritual, seu... uhum. não quero mexer nem achar que a minha proposta espiritual é a, é a certa, entendeu? Sim. É só o que eu achei que cabia pra mim assim. Ao redor do mundo, assim, você conhece rappers que tem que você considera que tem um código? Sim a galera do Dead Press, por exemplo. Uhum. É uma galera que eu vejo que tem um código. A Cala, lá de Londres também, é um cara que eu vejo que tem um código. E deve ter milhares de caras também, porque normalmente a galera que é... Do... Que... que pratica um código assim, não é muito o mais... talvez propagado, né, mano? Sim. E isso é normal. A propaganda, ela... costuma jogar aquilo que é um pouco mais sensacionalista né? é o que vende e também tá dentro do código da propaganda não posso Sim. mexer no código da do mercado da propaganda respeito do mercado da propaganda só não faço parte talvez por isso não tenhamos tanto reconhecimento daquilo mas é porque normal não, não, não quero ter o reconhecimento de quem pratica outras coisas porque seria incoerente né uhum. seria como que eu posso ter o reconhecimento de de um jogador de futebol, se eu sou um xadrista, sabe qual é? Uhum. Né? Os dois são artes, são artes que eu aprecio. Por exemplo, agora, nesse exato momento, está rolando o campeonato de xadrez, né? Final é. final do campeonato mundial de xadrez. E poucas pessoas estão assistindo, menos uhum. do que talvez o campeonato brasileiro. Mas Sim. não deixa de estar tá rolando e pô, uhum. existe o mercado daquilo também. Uhum. Existe o código da galera do xadrez Sim. que está lá, vendo lá pela internet. Aham. Uhum. Quando a gente estava conversando hoje, a gente falou, usou o exemplo do Michael Jordan como um código de alguém que tinha muitos motivos para não ser nenhum jogador profissional e se tornou a maior referência no basquete. Sim. O que é, queria que você falasse assim um pouco? Às vezes eu vejo a molecada perguntar para mim sobre talento, ter talento, não ter talento. Você acha? Que que o você, que que você acha que é ter talento pra, pra algo ou não ter? No, no nosso caso, o rap. Então, talento, mano... É... Nesse, nesse mesmo livro do Michael Phelps, o, o cara fala assim, pô, eu achava que o Michael tinha um talento pra nadar, porque a estrutura física dele era positiva para aquele tipo um cara ser mais baixo e ser jockey sabe uhum. isso seria um talento mais ou menos né uhum. se você tiver 230 metros e 30 esse jockey é difícil tá é, ligado sim. então é realmente você não tem talento mas de resto mano se eu acho que uma é uma coisa que você tem que conquistar é a disciplina sim até porque o código presume que você pode sair de um estado de saber fazer algo e, e ir para um próximo nível, né? Independente do quão genético você foi é. beneficiado. Assim, você vai ter mais dificuldade se você for, sei lá, um Muggs Boggs na NBA, né? O cara uhum. para quem não conhece o Muggs Boggs, ele tinha acho que 1,64 jogava na NBA. É muito mais difícil, e, mas é possível ainda, mas sabe que vai ser mais difícil. E talvez não seja um Michael Jordan, uhum. mas que vai estar tá lá. Praticando o código dele e, pô, jogando na NBA mesmo, não tendo aquele talento da, da altura, né? Uhum. Mas mesmo assim é possível E eu conheço mais pessoas disciplinadas que conseguiram ter êxito no que fazem do que pessoas talentosas Essa, Você já matou a próxima pergunta que eu ia perguntar O é <risos> que, que pesa mais na sua opinião, o talento Sim. ou trabalho duro? E geralmente. Não, o trabalho. Então, irmão. O trabalho. Porque o trabalho duro. Não necessariamente é o mais recompensado. Eu acho que o trabalho inteligente. Sim. Né? sim. Tipo, o, o menor esforço, o maior resultado. Não no, no quesito de, de pouco esforço. Mas que Sim, com, sim. O com que pouca o que, com, É, porque, por exemplo, a gente resultado. tem uma pedra de, sei lá, 200 quilos. Se você puder partir ela pelo menos em 10 de 20, você vai chegar mais rápido. Se não, se não vai demorar para tu Chega chegar um, com 200 quilos. Um kg. trabalho inteligente. É, se você não precisa daquela pedra de 200 quilos. E aí. <risos> se você precisa daquela pedra, não sei. Não sei como é que os caras fizeram a pirâmide, <risos> mas vamos dizer que. Você tem que chamar alguns amigos e até saber, aí tem outro trabalho, né? Trabalho emocional, como que vai, você vai convencer alguns amigos a carregar uma pedra de 200 quilos, tá ligado? Falando pra eles que você vai construir uma pirâmide, imagina, você, uhum. há 5 mil anos atrás, em... <risos> nosso amigo faraó Garnet, <risos> lá em Gizé <Guizércio, risos> onde, é? Chegou e falou, então, irmão, tô pensando em construir uma parada aí, mano. A gente tem que carregar 3.500 peças, sei lá quantas, né? 300 mil pedras. Você vai ter que ter um talento da, da convivência, talento da relação, talento da negociação para convencer outras pessoas. Espero que as pessoas tenham compreendido a metáfora, né, mano? Porque <risos> ninguém está aqui a favor de loucuras, mas só para você entender que tem coisas que você consegue só com o auxílio de outras pessoas, porque são coisas muito pesadas. Sim. Daí vem um talento, um talento um, social. O um Michael Phelps... Para estar todo dia na piscina, aprimorando era necessário um técnico, entendeu? Uhum. Foi até o cara que descobriu ele, né? Uhum. Então, reformulando a, do, o ponto onde a gente partiu, trabalho inteligente, trabalho bem pensado, bem arquitetado. Versus talento, você conhece mais pessoas que trabalham inteligente, tendo resultado do que talentosas. Com certeza. E, Com certeza. Eu, ve, eu vejo, eu penso assim também, que... E também os mais talentosos, às vezes, se não conhecem, se não tem o seu próprio código, se acomodam no seu talento, enquanto o, o que consegue trabalhar inteligente vai ali devagar aprimorando. Muitas vezes tem, tem um destaque momentâneo, Sim. mas não consegue ter aquele rendimento de constância tão, tão longo quanto uma pessoa disciplinada, que de repente é tipo, o pico é assim, né? Tem uma hora que a disciplina passa. Assim. Uma hora que, que ele se curou Se o Deus cara souber, é lógico, se manter estudando, né? Sim. Porque tem uma hora que o cara se acomoda também, às vezes, infelizmente. Sim, tem, e, e tem os platôs também, né? Tem que se adaptar Sim. às fases que não cresce e também não cai a pessoa entender que faz parte, mais do, crescimento. Faz parte do crescimento. Só de você do não tá estar caindo, é, já tá crescendo. Tem aquela máxima, quanto mais treinado, menos treinável. Quanto uhum. melhor você fica, maneiro. difícil você vai melhorar mais Porque é você já tá ali Então tem esses tempos de estagnação Se o cara, tem, tem um cara Acho que é o Josh Kaufman cara. Não tenho certeza se o nome é esse Mas Ele fez um livro que chama As Primeiras 20 Horas já viu Esse livro ele, ele é um cara maneiro assim. Ele fala que Se você treinar qualquer coisa durante 20 horas Você já sabe mais do que 80% da população Sobre aquilo então, sei lá, mano você treina 20 horas sobre como fazer o melhor café, mais do que 80% você já sabe. Então, uhum. só se você sabe mais do que 80%, você já é quase capaz de ensinar. Sim. Então, pô em 20 horas você consegue treinar uma habilidade que você já pode passar para frente. Sabe? Sim. Que é interessante. Mas só que depois, para você passar desses 20%, aí já não sei quantas horas são. Né, eu já ouvi falar das 10 mil horas em qualquer Sim. prática... Né, que isso, numa frequência de quatro horas por dia, vai levar uns bons anos. É. E você tá há quantos anos sem é, escrever todos os dias? Muito tempo. Muito tempo. É... Já deixei de escrever alguns dias, mas... Sem... Assim, várias horas, né? Mas de escrever mesmo todo dia, pelo menos uma linha eu escrevo. Aham. Uhum. Uns 20 anos aí pelo menos não linha de Twitter não não linha de rap, né? <risos> é com algum critério né não é qualquer linha também é, ser. eu escrevo algumas linhas qualquer às vezes para chegar naquela que eu quero eu muitas vezes eu escrevo já sabendo que eu vou mudar essa coisa mas pelo menos para passar daquela fase ali e depois voltar nela sim tem coisas que só fazem eu mudar lá na frente existe esse cuidado assim de o, o futuro responder aquilo que eu sabia que já ia ser alterado sim P só pelo menos para não perder o processo é para não perder o enredo né como muitas vezes eu escrevo já sabendo o que eu quero escrever aí depois é só entender qual a melhor forma de falar isso e eu faço isso muito de forma de freestyle assim não... Não escrevo, depois canto. Eu vou cantando e falo, pô, isso é legal, eu escrevo, entendeu? Sim. Não sei se isso é normal, mas eu faço mais assim do que o contrário. Ah, então me descreve brevemente, em geral, como é que é o seu processo desde as primeiras ideias até quando você costuma finalizar um projeto. Normalmente, quando eu, eu tenho... Eu crio alguma ideia básica. Por exemplo, tem uma música que eu falo é... Me diz qual o seu primeiro pensamento quando acorda do pescoço aperta, sabe? Então, tipo, tem essa brincadeira do cara tá acordando, né? Quando acorda, mas já quebra o raciocínio total. Corda do pescoço, aperta. Um duplo, um duplo sentido. É, um, um duplo sentido já, tipo, mudando mesmo de sentido, né? O hum. cara tá tranquilão, tá acordando. Não, Pera aí, mano, tô é. sendo enforcado. Você é, quer? não é só duplo como é oposto é uma antítese, né? uma hum, coisa contraria a outra exatamente, uhum. já te dá uma trava mesmo, né que tem a ver com a corda Sim. e que tem a ver com acordar, já é um despertar, entendeu? Sim. Tem toda essa eu gosto de e ter... E quem não acorda tá ali e não sabe, né? exatamente ali, bicho, andando e não sabe quando vai ter o um buraco e vai... Exatamente, Ficar. aí a continuação disso é... é, me diz qual seu primeiro pensamento quando a corda do pescoço aperta Perdi mais irmãs para mágoas do que para drogas. Faço minhas obras até levar, tu, até levar as primas para biblioteca. Porque prima lá no Rio é considerada pessoa prostituta, que é envolvida com sexo a dinheiro. Ou um cara que é envolvido com sexo a dinheiro, mas, no caso, prima, mulheres, né? Uhum. Então, aí... Perdi mais irmãs para mágoas do que para droga, tipo... Né? muito mais para depressão muito mais para situação que tá ali Sim. faço minhas obras até levar as primas para biblioteca né tipo uh -huh. de brincar com esse lance da obra prima e na verdade é a prima e tipo aquilo é tá ligado <risos> Sim, é tudo uma... uh -huh. quando eu vejo que tem uma brincadeira interessante eu gosto de colocar porque sei lá rimar qualquer coisa assim por rimar eu acho que é maneiro mas eu vou sempre buscar ter algo que vá além, uhum. mas aí mais por, por não querer fazer o que eu acho que já foi feito ou que, entre aspas, qualquer uma pessoa pode fazer. Não que eu acho que eu seja melhor do que qualquer um, mas que se a minha função é ser poeta, ser rapper, eu quero fazer uma coisa que uma pessoa que não é rapper e não é poeta... Então, faça com facilidade, tá Sim, ligado? Pra uh -huh. ter a beleza da arte também. Né? Sim, a diferenciação da arte. É, quando eu for ver um balé, eu não quero ver a pessoa dançando igual a mim, tá ligado? <risos> <risos> tipo, normal, né? É Sim. a beleza da arte do cara. E como um bailarino for ver meu rap, o cara vai falar, pô, realmente, o cara dança com as palavras, entendeu? Uh -huh. Maneiro. Sim. Só pela beleza mesmo, assim. Que não é nada fútil, na minha opinião, né? Eu uh -huh. a beleza ali. Bela. Beleza, bela. É, faz parte do meu código ensinar, porque quando eu, você falou das horas para poder, as primeiras horas para poder ensinar, porque quando eu ensino é quando eu aprendo uhum. profundamente. Por isso que eu gosto de, um pouco da, do ofício de ensinar. Uhum. E. Pra mim, o ápice do, do Happy game, game, eu falo das palavras, não uhum. do, do comercial, seria atingir... Por causa atingir, do wordplay. Do wordplay, uhum. é. Seria atingir essa, essa coisa da contar uma história foda, com começo, meio e fim, e tá ali brincando com as palavras com excelência. Uhum. Que eu acho que dificilmente a gente faz as duas coisas juntos. Uhum. Né? Ou você tá correndo uma maratona de boinha, ou você dá um pique de 100 metros. Mas tem alguns uhum. casos, tem alguns casos que eu admiro por isso, tipo o Sunday Kid, uhum. que eu acho que ele faz bem isso. É... Oji. hoje Você. Não sei se eu conto tão bem a história, mas... porque eu acho que eu valorizo mais a... emoção mesmo. Uhum. Então, muitas vezes eu perco a rima pela emoção, porque eu valorizo mais a emoção só por causa disso. Sim. É... Porque eu sinto muitas faltas de emoção em algumas rimas muito bem elaboradas Sim, isso aí é um grande problema né? é, é, é, o, é o meu desafio, uhum. confessando Porque chegando no show, mano, que é a parte mais importante, eu acho, da entrega, né? Ainda mais pra mim que não tem disco, né? Mas é, é a parte onde você tá ali, mano você fez minha mesma parada ali, se hoje fosse o último show, eu ia ficar satisfeito. Eu acho que fiz uma boa performance, apresentei músicas interessantes, independente se a pessoa conhecia ou não, tinha criança lá, tinha pessoas mais de idade, a pessoa falando, pô, não conhecia rap, mas achei legal o seu trabalho. E confesso também que eu não posso virar para a pessoa e falar assim... Não, curte rap porque é mais ou menos assim. Não é, tá ligado? Mano? <risos> é verdade, mano. Tipo assim, não Sim. é qualquer coisa que eu posso recomendar para uma pessoa de mais de 50 anos ouvir... Que eu sei que ela vai entender e sentir. Sim. Ela pode ficar meio perdida no meio do rap game, como você falou. Uhum. Ou do wordplay demais. e uhum. tipo muitas as fantasias que as pessoas criam. Uhum. Que é legal, mas que às vezes é... Eu sinto que é mais, um, mais uma um seriado, um Netflix dentro da música do que realmente a é realidade. E tudo bem, mano. É a proposta da pessoa, né? Uhum. Mas nem sempre isso é explicado. E, é, né? e a pessoa tenta passar como se fosse a vida real e não é. Sim. E aí eu acho que você confunde as pessoas. Confundir as pessoas não está no meu propósito. Então também não posso recomendar 100% muitos outros artistas de rap, tirando os que eu confio mais, uhum. que... Posso citar, assim, mas não... Sei lá, Rachid, Santi... Uhum. As pessoas que eu... Que eu vejo que... Tem ali uma coerência na vida, na... Na conduta... Uhum. E tem outros também, mas, tipo... Porque não é... Não é porque eu não, não... Não... Não recomendo que eu não reconheça E nem concorde, é só uma coisa que eu falo Pô, mas se a pessoa tá ali, gostando do que eu faço Vou eu falar, ó do que do que você achou legal por aqui dá para seguir teste os outros também e vê qual é essa qual é? Vê se acha legal porque recomendar é igual compartilhar né quando você compartilha nas redes sociais a pessoa Sim, entende que você tipo, tá ah, legitimando né? você tá legitimando é o que você assiste é o que você recomenda às vezes você só curte exatamente não, eu curto para mim porque eu tenho tal formação e curto aqui mas não é uma coisa que eu fico falando para os outros que eu curto né quando você é, é isso, você tá legitimando, enfim, é, isso é muito, é muito definitivo as pessoas que você legitima uhum. alguma coisa, né? Você falou de entrega, né? A questão da sua entrega no show. Uhum. Entrega é algo que, que é um desafio para mim também. Uhum. É... Então eu entendo entrega assim como o cara que às vezes tira aquela, o que ele pôs no papel ou ele pôs no estúdio, se é no caso do show, e ele consegue colocar com emoção, com com tom, com uma personalidade, com uma performance, com o um corpo, tudo ao mesmo tempo ali e uhum. entregando da melhor forma. No Brasil hoje, tipo, tem artistas de rap que você acha que se você que você admira a entrega? Tem, pô. Eu não vejo muito shows, tá ligado? Uhum. Mas eu gosto muito do Jonga. Gosto muito do Santi. É... Eu acho que eu faço esse trabalho muito bem. E... Nem, nem todos os, os artistas, eles sabem, às vezes, manipular o microfone. Tem gente que é melhor na entrega do que na música, na gravação. Uhum. Tem artistas que são super, super incríveis ao vivo, assim, de freestyle também, mas que, de repente, não tem aquela, aquela experiência de fazer uma música, de conseguir colocar uma coisa que não seja aquele visceral ali na hora esse híbrido assim é, é difícil não é assim é difícil é difícil mas não é uma coisa muito comum também então mas tem tem mano. e vai ter cada vez mais porque cada vez mais as coisas estão um pouco mais disponíveis assim para as pessoas entenderem e estudarem né Acho uhum. que com o tempo vai ter Cada vez mais Talvez cada vez menos reconhecidos Porque tem muita coisa também Que tá Sendo mais a imagem Do que Do que exatamente a música Mas existe o público para isso E existe o público da mensagem também Sem, sem problema nenhum não assim. um, um afeta o outro não é, Confunde um pouco mas, de alguma forma, tipo, se nossa função é tentar esclarecer algumas coisas e mostrar um, um caminho ali, talvez a fé, as pessoas confusas sejam as pessoas que mais são afetadas por isso depois, sabe? Uhum. Então, vira quase que uma vantagem, entre aspas, ter coisas que confundam, porque a gente também age desconfundindo, talvez. Sim. Não que nós estejamos certos ou errados, porque confundir é bom pra caramba, porque te dá mais leque de opções, né? Uhum. É, a gente tenta pelo menos mostrar que existe outro caminho assim que é, é uma conduta que a gente acredita E por a gente acreditar a gente pratica, só que outras coisas também são praticadas da mesma forma Por isso que é difícil falar sobre isso, porque eu acredito numa coisa que nem 100% é aquilo dali Mas eu não estou desacreditando ou descreditando daquela outra coisa só estou falando eu faço isso, tem para todo mundo e... Parabéns. Já dizia os mestres, Escolha seu caminho. É. Escolha seu caminho, o que é o segundo disco dos Racionais. No número, eu não sei, não, hein? O primeiro. É. O que seria. Eu não sei o nome também do cê, primeiro. Você tá Tem... contando com os coletâneos ou sem Coletâneo, eu tô contando antes. Tô contando os primeiros que viraram a coletânea. Uhum. Tem o primeiro, que é o. Eu, eu não sei se é. Eu posso estar tá errado, mas se é pânico na zona sul, depois escolha seu caminho. Raio X Brasil depois virou a coletânea. Uhum. Mas eu tenho quase certeza que o segundo é a escolha seu caminho. Já tá falando que é isso mesmo. Ah? <risos> então, então é isso. Escolha seu caminho, mano. Sim. É, sobre o que você falou de confundir, desconfundir, vamos dizer assim, tava vendo dentro do meu código, o canal Nova Acrópole, uhum. que ela tava falando de uma professora Selena de uma teoria uhum. de que você ganha consciência pelo contraste. Você pega uma ideia X e parece uma Y, pelo contraste de uma que você reconhece a outra, né? Legal. Então, é pelo contraste da tristeza que você reconhece a felicidade. Uhum. Então, acho que entra muito no sentido de que o, a importância dos opostos para você entender o outro lado. Sim. E aí você ir organizando a sua consciência do que você quer. Sem dúvida. Esse tá canal esperando. é irado, mano. Tipo, é. esse é um canal... E é uma super proposta, né? Uhum. Nova Acrópole, eu acho que são 200 Nova Acrópole só no Brasil ou 200 no mundo. Eles têm espaços de filosofia e todo mundo trabalha voluntariamente. É uma parada bem... Eu sempre peço indicações é. do, dos, dos artistas, então já fica uma indicação... Um mútuo aí, é, nova canal Crópoli, Nova Acrópole, a medo. pessoa que a gente acompanha mais, eu pelo menos, é a Luceliana Galvão. Eu também, a Jaque também. É. <risos> é muito legal, é muito bom. Direcionado para filosofia minha, bem Sim. interessante. E é legal que é uma filosofia na vida prática, né? Ela pega uma coisa da vida prática, por exemplo, ah, vamos falar de afetos segundo a filosofia, vamos falar de... Sei lá, saudade, segunda filosofia, jornada do, do herói. E tá interessante que ela agora tá sendo bem reconhecida, tá ligado? Nossa, A mente. galera tá, tipo, já se ligou mesmo e aí chama ela pra dar entrevista. É isso aí mesmo, cara. Sim. Tem que propagar esse tipo de ideia. É. Não é que as outras não tenham que ser propagadas, mas que eu acredito no equilíbrio, na harmonia. Eu Sim. acho que todo mundo merece o um espaço pra difundir suas ideias. Mas, logicamente, ideias mais complexas serão mais dificilmente degustadas então vão ter mais atenção para ideia menos complexa sempre Sim. que isso faz parte justamente da complexidade <risos> <risos> a gente poderia falar sobre filosofia aqui mas vamos continuar no vamos rap, no rap. <risos> vamos voltar para onde a gente pulou seu processo em geral é então cara não não existe um processo mas existe né hum. Que é o processo, é senta e escreve, irmão. Só existe esse, Fala na verdade. Fala aquela frase que você falou uma vez pra mim. Escreva como... Escreva como se... É... Como é que é? É... É porque essa frase é em inglês, né? Uhum. É... É write without... É... Cara... Eu falei essa frase pra você, né? Esqueci. Eu tenho isso colado no estúdio, cara. Escreva sem, sem limite, escreva edite sem, sem não, piedade. É, escreva sem medo, edite sem piedade. Write, write without fear, edit without mercy. É isso aí, mesmo. <risos> escreva sem medo, edite, edite sem, sem piedade. piedade. Isso se você tiver tempo. Mas pra você fazer seu tempo, quanto mais você escreve, mais você vai ter o que editar. E eu acho o mais difícil de tudo, na verdade, o critério, cara. Tipo, qualquer um pode escrever qualquer coisa. É, até no primeiro de abril, tem, naquele clipe primeiro de abril, tem vários inserts ali, de código ali, tá ligado? Tem um que é tipo, pô, o problema não é escrever, o problema é deixar escrito, tá ligado? Uhum. Que tem a brincadeira de deixar escrito na história, mas na verdade você já escreveu e você não apagar que é o problema, tá ligado? Sim, é. Você achar que aquilo é válido durante mais tempo, né? porque pelo menos no início de quem começa nesse trabalho de escrever existe um juiz interno tipo ah não escreve isso vão achar isso e tal e nem né, uhum. escrever sem medo tipo coloca no papel mesmo não importa o que o que vão achar escreve pra você é... primeiro eu fico mais preocupado com o que não vão achar <risos> <risos> Falo, pô, essa aqui tá bolada, mas ninguém vai perceber essa. <risos> Às vezes você fala tá ligado? Tem caras que fazem muitas dessas bobecas, é bom pra caramba nisso. Né? Você fala, cara, ele. Não sei se todo mundo sacou que ele fez aquilo dali. Isso é maneiro. O Sante também. É, é bom, mano. É, é, a, é a arte da parada mesmo, a brincadeira da. Então. Aí, mano, se você entrar filosoficamente na arte, não serve pra nada, tá ligado, mano? Mas é legal, pô. A vida é isso aí, mano. A vida é a gente aqui. Estamos aqui maneiro. Por acaso, pô, a gente tem o privilégio de estar perto da natureza aqui. Batata doce crescendo, tá ligado? É isso aí, mano. Café é disponível. <risos> tem arte também, né? É, checa. exatamente. Que aí, dependendo da pessoa que for considerar... Vai falar que, porra, mas a Rosa, não sei o que todo mundo já fez. Pô, mas você não sabe nem quem fez, tá ligado? Cala a boca, <risos> tá ligado? Tipo, tudo é, é, é sujeito a, a discussões, né, mano? Eu sim, tô longe sim, sim. dessa... Desse julgamento. Uhum. Eu prefiro, assim... Prefiro ouvir o que tá funcionando ali pra mim naquele momento. Pelo que eu acredito que tá sendo legal... E o que não tá sendo legal faz outro, mano. Sem, sem piedade, sem pudor e sem apreço demais as coisas, sabe? Aí o cara fala, pô, mas olha quem tá falando, você é per perfeccionista pra caralho. Sou perfeccionista, mano, mas eu não sou ciumento. Uhum. Não sou, tipo, ah, pô, mas isso aqui eu, me eu fiz, não vou mexer, pelo contrário, mano. Eu vou mexer, inclusive vou gravar o disco e provavelmente depois eu vou tirar o disco online e vou falar não tava legal, foda-se. Vou gravar outro e... É isso aí, tá ligado, mano? Tipo, normal. É bem possível isso acontecer. E não tô nem aí, mano. Vai ser maneiro também, sou eu, pelo menos sou eu, tá ligado? Sim. Não é porque daqui a cinco anos eu falo, pô, acho que eu não falei uma parada maneira ali não. Vou tirar essa porra, foda-se. Sim. Eu falo, pô, mas essa história, pô, meu irmão, minha história, mano, que... que o que, que é minha história, cara? Na moral, o que, que é minha história? A maioria dos historiadores, desculpa aí os historiadores, a maioria dos historiadores é mentiroso, não sabe nada do que aconteceu. Como a maioria do rap não sabe rimar, e é isso aí, cara. <risos> tá ligado? Muitas maiorias não sabem fazer as coisas, mano. Mas resumindo, como muitas maiorias não sabem o que estão fazendo, independente do que estão fazendo. Então, cara, eu acho que tem menos pessoas que conseguem aprimorar aquilo que fazem. Então, tipo, com certeza existe um especialista em ovo frito, tá ligado? <risos> Mas <risos> são poucos, tá ligado? Mas a gente não vai nem saber distinguir às vezes, entendeu? Mano? Que são as coisas mais básicas de fazer. Essa... O Black, e ele que tem uma rima foda, né? Suas rimas são receitas de ovo frito. Hora. É engraçado, entendeu? Ao mesmo tempo que seja é uma batalha, isso é foda no rap também, né? Você tá falando mal do outro, tá falando que o outro faz porra nenhuma, que o outro é inferior, mas é uma brincadeira, né? Suas Sim. rimas são sua receitas frito, é, acho. acho que é até é uma brincadeira Quase. pra quebrar, pra saber como lidar com o ego. Uhum. Eu acho que a batalha tem muito isso, você reconhece e tem os defeitos reconhecidos e tá tudo bem, e o jogo segue, uhum. segue lidando com as palavras. É... Eu gostaria que você falasse Se você estivesse começando hoje ou Como que o Marechal Lançaria Suas músicas se o Marechal Estivesse começando hoje sem público Sim ah... Vou falar duas coisas completamente Atagônicas, mas vou... da mesma forma que eu comecei E de totalmente Diferente, porque da mesma forma como? Eu vou pegar e rimar, mano. Pegar e rimar na rua. Quando você é bom, na rua as pessoas olham e falam assim, maluco é bom. Não interessa se o cara perdeu 10 batalhas seguidas. Mesmo o cara perdendo 10 batalhas, <risos> mesmo o cara perdendo 10 batalhas, a pessoa fala assim, porra, mano, ele perdeu. Mas ele é bom. Ele é melhor do que aquele cara. Aquele cara deu sorte. E é isso aí, mano. As pessoas sabem quem é quem mesmo. E que quando for, parabéns. E poucos vão conseguir fazer o híbrido, assim, de ser bom pra caramba na batalha e bom na música. Eu acho o Orochi maneiro pra caramba nisso, tá ligado? Uhum. Eu acho que ele foi um moleque que saiu do freestyle benzão e faz música benzão, tá ligado? Uhum. Não é o tipo de música que eu escuto, assim... Que eu acho que não tem a ver muito com a minha mentalidade, a minha idade uhum. As coisas que o grupo do, do Horace canta certo. Mas eu sei que é uma coisa bem elaborada no que uhum. ele faz, tá ligado? Sim. Porque, pô, não me identifico assim, pô, não vou sair pra balada, beber uísque, não sei o quê. Não tô nessa onda, tenho uhum. quase 40 anos e uhum. vivo outra vida Mas sei que provavelmente se eu fosse adolescente e curtisse essa parada Eu ia achar muito maneiro, como achava freestyle do cara legal, sabe uhum. São, são raros que conseguem fazer o híbrido bem, assim. E é maneiro. É isso aí, mano. Quando você é autêntico no que faz, tem a malandragem, tem o estilo. O cara não precisa nem fazer música. A galera sabe que o cara é bom. É. E se ele fizer a música e fizer bem, aí ele vai ter mais reconhecimento ainda. O... Aí o tempo... Hoje o tempo é até mais rápido, né? Uhum. Porque você bota na internet ali, a galera sabe. Antigamente você ia ficar reconhecido no seu bairro depois na sua cidade, depois talvez no seu estado, depois um dia você ia viajar pra São Paulo, a galera ia ficar meio assim ainda, não uhum. porque São Paulo é Rio, mas tipo, fala, pô, quem é esse maluco? Ah, o maluco lá do Rio e tá, tal, não sei o quê. Aí você ia criar uma ceninha né, em São Paulo. Uhum. Isso aconteceu comigo, Eu fui apadrinhado pelos caras de São Paulo. Camal, Max, a Quintec, uhum. é, Paulo Nápoles, a galera ali, pô, me, me abraçava. Né? Uhum. Massa. Pra fechar... É, gostaria que você recomendasse Um disco, um livro E um filme Um disco, um livro e um filme mano. É, é, Isso é amplo pra caralho mano. Normalmente eu ia perguntar Pra pessoa que, que Em que estágio da vida Que ela tava Pra saber que disco eu poderia recomendar Mas se ela quiser saber de de rap eu recomendaria cê tá, tá, provavelmente sobrevivendo no inferno, nacionais eh uhum. é, um livro aí já é. Ia... Puxar para outro lado, já ia falar sobre... Algum livro do Osho, talvez. Uhum. Um... Arte de silenciar a mente, alguma coisa desse tipo, deve ter. Uhum. Acho que tem um que é, que é esse. Tem um que chama Barco Vazio, que é muito bom. Uhum. E um filme... Se o cara quiser saber de hip-hop, eu acho que eu recomendaria... Aquela série Hip Hop Evolution do Netflix hoje em dia talvez seria uma coisa atual pra pessoa ver pelo menos se inteirar da cultura toda, assim. É, mas isso é infinito, né, mano? Cada dia se falaria uma coisa. De repente, o filme da Nina Simone é interessante. Documentário também. É, discos <risos> mais antigos também, né? Pra pessoa saber de onde veio o som, o Gil Scott Heron. E livros mais antigos também. É... Talvez... Tem, tem um livro que é interessante, cara. Que chama The, The Big Payback, eu acho. Que é um livro de... Fala do de, como os negócios entraram no hip hop, tá ligado? Uhum. Que é maneiro, vai mostrando... As primeiras pessoas que ganharam um dinheiro em fazer uma festa ali... Como que aquilo se transformou até chegar na indústria que é hoje. É interessante esse livro. Acho que o cara que chama, escreveu chama Dan Channers. Isso aí a gente pode falar a vida toda, mano. Porque todo dia tá lendo um livro diferente. Tem um livro que eu tô lendo agora, que eu vim lendo no avião, que chama The Artist Way, que é a maneira que eu vi o J. Cole recomendar numa entrevista. Uhum. É um livro que tem a ver com como sair de writer's block. Que seria o bloqueio, né, da escrita Assim, você ter um bloqueio mental Falar, pô, não tô conseguindo escrever Eu nunca senti isso Mas achei interessante o Diego falar E fui procurar isso certo Tem milhares de recomendações, mano Eu não sei quantas mil pessoas vão ver essa entrevista mas alguns outros vão replicar depois sem falar que foi a gente que falou nos livros e assim vai continuar, tá ligado? Sim. <risos> Nem tudo que você vai fazer vai ser reconhecido, mano. Isso é bom pro ego que você tava falando. Uhum. Tipo, não, não pense em fazer tudo que você tá pensando pelo reconhecimento. Pense por fazer e pela energia girar e com certeza aquela energia uhum. vai vir a seu favor. Ou contra você e esse contra, na verdade, tá sendo a seu favor porque... Esse contra tá sendo justamente para você se esforçar mais, para poder ultrapassar aquilo. Eu acredito bastante nisso, assim, nas coisas serem vai e volta aqui no mundo mesmo. Não acredito em céu nem inferno, nada disso. Eu acho isso... Só vou querer saber depois de morrer, tá ligado? Tô <risos> nem tá aí o momento. Também. é. <risos> e, pô, ao mesmo tempo eu tô sem pressa, mas eu sei que vai ser rápido. Assim, Sim. Eu já tenho provavelmente mais da metade da vida, né? Uhum. 38 anos. Chegar a 76 já é quase o final da vida da maioria das pessoas ainda. Né? Sim. Acho que eu entendo um pouco também o código como você presumir que o tempo é rápido, então otimizar o tempo. Fazer o que você veio para fazer a melhor performance com a melhor e melhor aproveitamento melhor posso aproveitamento, dizer assim mano porque cara. a melhor performance nem sempre é o melhor aproveitamento né uhum. o melhor aproveitamento tem a ver com aproveitar também a gente tá aqui aproveitando curtir a viagem provavelmente isso aqui não seja em termos de performance a coisa mais importante que a gente deveria estar tá fazendo agora uhum. sim a gente deveria estar tá dormindo descansando pra amanhã escrever pra caralho pra aumentar a performance mas em termos de Aí dentro do código tem a parada do EPD, né? Estudo, prática e devolução. Dentro da devolução eu acho esse tipo de entrevista interessante. Passar para as pessoas, porque ninguém sabe, morreu amanhã, pelo menos ficou umas ideias vagas, <risos> né? Sim. Avião tremeu pra caralho ontem. <risos> e poderia ter morrido, mas... É, e eu também não estou nem aí, mano. Morrer, acho tranquilão também. É, nunca tive medo de morrer, nunca tive vontade de me matar. Acho que isso aí as pessoas têm que pensar bastante nisso, ainda mais nesse momento. Tem muitas pessoas depressivas. Eu fico triste, né? Porque eu, eu vejo tantos motivos para viver essa coisa, é, mano. Sim. E sei que, lógico, tem pessoas que sofrem bastante, mas que, pô, mano, vamos dar uma perspectiva aí para a parte boa da vida, cara. A gente tá vivendo num momento interessante para caramba do mundo. Se a gente viver, vivesse aí na Idade Média, aí, ou numa outra época. Ia tá mais complicado, na minha opinião, tá ligado, mano né? Em todos os aspectos. Então, tá ruim? Não sei se tá ruim. É, pode melhorar, pode melhorar. Mas eu, na minha concepção e pelo que eu entendo de história, devido a alguns historiadores também, <risos> já vi que tava pior antigamente, cara. Sim já tranquilamente já vivemos épocas piores eu acho da, que humanidade, acho da, história que, da humanidade eu acho que essa é a melhor época da humanidade sem dúvida uhum. sem dúvida sim. principalmente de informação sim show é, a última saideira eu perguntei pro Kamal pra perguntar para você né eu perguntei para ele o que uh, o que ele recomenda quem tá começando a escrever no caso o rap o que ele recomenda que essas pessoas busquem para para terem su sucesso, felicidade no processo de escrever os seus, seus primeiros raps. Hum. Não esperar ter isso rápido. <risos> Porque... Não, esperar. não, esperar, não ser, esperar ser um sante de um dia para o outro, <risos> entendeu, irmão? Não queira, mano. essa porra demora. O santi está escrevendo há 10 anos aí, por mais que ele tenha... 23, 24, sei lá. O cara tá escrevendo há 10 anos, mano. Uhum. Todos os dias escrevendo pra caralho. Você... Santi é tipo Gutierrez também. Gutiérrez é foda também. Você fala, pô, mano, tá aqui a batida. Daqui a 40 minutos tem dois rap, entendeu, mano? Uhum. Tem os caras que são rappers mesmo. Eu não me considero um rapper assim. Eu sou um cara mais produtor. Faço até a música, escrevo, mas demoro mais. Produzo a música, mas também tenho habilidades que eles também não têm sobre música. Cada um vai desenvolvendo o que... Tem mais tempo dedicado aquilo né? Eu me dediquei muito para música, para entender como que eu faria uma música acontecer, não só ela de forma rimada, né? Tem muitos bons MCs que eu acho que não sabem fazer músicas em, em, no seu geral, assim. Não sabe ver se a qualidade está aquela, não sabe escolher o beat certo, não sabe, pô, mano, entrar o refrão na hora certa, não sabe construir um arranjo que faça aquela música ser um pouco mais acessível. Que eu acho legal também, fazer músicas acessíveis, né? Não quero fazer uma coisa que só eu entenda para depois falar assim, sou foda, ninguém me entende. Boa, acho isso chato pra caralho, tá ligado, mano? Acho... Isso. Isso foi cartão é, acabou. Já, já, acabou. Tchau, galera, já. valeu. Já, já. <risos> <risos>